Se eventualmente você tiver uma diferença na sua sangria, né, tanto por parte do operador quanto por parte do, da retaguarda, é, o fluxo normal, a sangria vem do atendente e chega na retaguarda com um valor determinado, a pessoa fala que, ah, eu tenho aqui X reais. O gerente ou o proprietário da lotérica ou a pessoa que é responsável pela retaguarda vai fazer a contagem desse dinheiro, né, pode fazer via máquina, pode fazer manualmente, pode ser que use um cofre inteligente. Né, e eventualmente essa sangria não bateu. Se essa sangria não bater, o mais importante é, primeiro, que você tenha uma câmera em cima, né, para você tirar event qualquer eventual dúvida que tenha em cima da contagem daquele dinheiro. Segundo, é a recontagem. Né, então, a recontagem é muito importante para que você tenha certeza de que realmente está errado. E terceiro, se você eventualmente identificou, passando todos esses requisitos né, de recontagem, verificando é, que foi feito tudo, toda a contagem correta, é importante que você chame a pessoa que fez a sangria e devolva o dinheiro para ela, da mesma forma com que ela te passou. E também que não identifique qual é a diferença. Por quê? Porque se eventualmente a diferença for diferente da que você identificou e a pessoa também identificar, pode ser que tenha mais algum erro. Então, até para confrontar as, as informações, outra pessoa vai conferir né? A pessoa que fez a sangria ela vai identificar se está errado ou não, então ela mesma vai verificar o erro e vai identificar junto com você essa, esse problema. Né? Então não, não cria-se uma, uma, uma, uma situação onde um duvida da, da, da palavra do outro. Então é importante que as duas pessoas identifiquem o mesmo erro e não tenham mais esse tipo de problema. E, como a gente está dizendo, no, no, numa situação inversa a mesma coisa, se eventualmente a retaguarda está enviando um reforço de caixa para o, para o operador, é importante que tanto o, a, o pessoal da retaguarda como o atendente que está recebendo o dinheiro confira. Né? Existe um, um ditado muito importante, dinheiro sempre foi feito para contar, então nunca deixe de contar o dinheiro, seja da pessoa que for que você recebeu, é muito importante que você conte. porque